Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui reunidos para celebrar a quinta edição do prêmio... Senhoras governador e senhores, Marcos, o prêmio Governador Mário Covas está na sua 4. sétima Sejam edição. Sejam bem-vindos à nona edição do prêmio Mário Covas. Desde 2004, o governo do Estado de São Paulo vem premiando a contribuição de dedicados servidores que se comprometeram com a melhoria do serviço público e que também, por isso, fazem a diferença na gestão pública. De lá para cá, foram apresentados mais de 2 mil projetos. O número de premiados já passa de uma centena. Isto significa que milhões de cidadãos foram beneficiados pelas iniciativas inovadoras reconhecidas pelo prêmio. Dentre os destaques, podemos citar o Sistema Informatizado de Transplantes, o Disque Denúncia e o Programa de Prevenção e Combate à Violência contra Pessoas com Deficiência, que também foi premiado pelas Nações Unidas. O prêmio leva o nome do saudoso governador Mário Covas. Gestor exemplar, Mário Covas pautou sua vida pública pela preocupação com o bem comum, pois soube combinar, como ninguém, a experiência, o conhecimento e a razão com o humanismo mais profundo. dignidade e caráter, pressupostos para o exercício da democracia. Cercado pelo povo nas ruas e por onde andasse, Cova sabia ouvir as pessoas, acatar sugestões e atentar para as suas reclamações, o que serviria, depois, para fermentar novas ideias em sua equipe de colaboradores. Nesta edição, o Prêmio Mário Covas privilegia duas categorias. Melhoria dos serviços prestados ao cidadão para iniciativas voltadas a melhorar a relação entre o cidadão e a administração pública e assim a qualidade dos serviços prestados. Melhoria da gestão governamental para iniciativas de racionalização dos processos administrativos na busca de maior eficiência e agilidade no serviço público e melhor uso dos recursos. Concorrem a essas categorias equipes de servidores públicos do Estado e dos municípios de São Paulo, responsáveis por trabalhos que já mostram efetivos resultados. Neste ano, o Prêmio Mário Covas recebeu mais de 200 projetos. Após uma seleção criteriosa, chegamos aos 24 finalistas aqui presentes. Antes de iniciarmos a cerimônia, gostaríamos de parabenizar todos os inscritos pelo esforço, comprometimento e espírito público. Sejam muito bem-vindos à 12ª edição do Prêmio Mário Covas.